Dona desses animais, dona dos seus ideais, você sai Guarabira e a dona de tudo é a písseca. Se o cara não quer perdoar alguém, vai ficar uma sequela do AVE, que não adianta você botar só a procaína. Ele entendeu que ele tem que perdoar, mas ele não quer. É escolha. Então, se é um processo de autorregulação, ou autoecorregulação, a pessoa não quer auto-eco-organizar ou autorregular, regular ela vai ficar com a sequela que ela quiser. Isso é bem interessante. Muito bem. Outra coisa interessante do SNA, do Sistema Nervoso Autonômico, é essa frase de Julio César Payandela Rocha, colombiano, fantástico, terapeuta neural, que ele dizia o seguinte. O Sistema Nervoso Autonômico é o portador da consciência da totalidade. Olha que interessante. O Sistema Nervoso Autonômico, que a gente já já vai ver como ele é, é o portador da consciência. E o que seria a consciência da totalidade? Vamos entender consciência. A consciência é uma qualidade da mente. Considerando abranger qualificações. Olha só. Qualidade que tem qualificações. Tais como subjetividade, autoconsciência, sensência, sapiência, que é a sabedoria, capacidade de perceber a relação entre si e o um ambiente. É um assunto muito pesquisado na, fisiologia, na é, filosofia da mente, na psicologia, na neurologia e na terapia neural. Ou seja, a consciência é uma qualidade da mente, quando o sistema nervoso autonômico retém, é, é, eu tenho ou possui a consciência da totalidade, a gente sabe que totalidade é a condição de ser total, inteiro, completo. É a integralidade, é a universalidade, é a reunião de todas as partes que formam um todo. É o soma, o corpo. Isso é a totalidade. É a soma de tudo e é o soma que é o corpo também. O soma quer dizer o corpo, a soma quer dizer o somatório. Então a consciência da totalidade nos permite enxergar o sistema nervoso autonômico como um elemento que ele tem que ser observado pela medicina. Por quê? Você pensa assim, ah, o sistema nervoso autonômico é o sistema que está lá. Eu digo assim para você: faça essa pergunta. Para que serve o sistema nervoso autonômico?